Fala galera, é o seguinte, hoje nós vamos conseguir a rosa no Brawl Stars O Brawler mais quebrado do jogo, será que vai quebrar tudo? Será que vou bater 10 mil, 10 mil troféus ao vivo? Estamos? Sim, estamos ao vivo agora Se liga só, agora, aqui no canal Bruno Clash Ok Beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estou aqui ó, na conta principal Prontinho pra pegar o novo Brawler, a rosa O Brawler quebrado aí, todo mundo tá falando também A galera tá toda doida com esse Brawler Eu tô aqui ao vivo, eu e o meu, meu filhote, quer dizer, o filho do Merlin, o azarado E aí, Crowsinha? Salve, mano Salve, aí, galera? mano <risos> Aí sim, ó, eu vou tentar pegar a rosa eu ia comprar na gema, porque, ó, se você for no, na loja agora, ela tá muito barata, né? 19 gemas, mano, meu, você consegue de graça nas caixas. Mas aí o Crowzinho falou, pô, pega nas caixas, mano, é mais da hora. Então eu vou na, vou na sua, Crow. Vamos lá, vamos lá. Vamos na sua, zaradinho. Vamos lá, então eu vou começar a abrir as caixas aqui no estilo corta giro total Mas antes, vamos começar pela caixa grande aqui, né? Porque vai que sai nela, já resolve, né? Bom, vamos lá, então. Como eu não tenho mais nada pra ganhar, ou vem ouro, ou vem gemas, vem ticket... Ou até o, a nova, o novo brawler Então a chance é boa Vamos lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa Nada ainda, vamos ver mais um aqui Por enquanto não Vamos lá, vamos abrir no um corta giro aqui pra ver se vai dar bom Já tô abrindo, que nem um louco aqui, mano Vamos ver se vai rolar isso aqui Caraca, cê... De... peguei, peguei Ganhei tá. <risos> Mano, foi muito rápido Cruzinho, ó zarado, tô com Caramba. sorte você é Aí louco, sim. mano Muita sorte, ó. Oh, eu abri acho que 5 caixas, mano. Caraca, mano, foi muito rápido, é, foi. mano. Aqui, ó, já peguei a rosa. Tá aqui, ó. Já tá disponível pra mim. Vou selecionar ela também aqui. Cara, foi muito rápido, Crow. Você pegou, você pegou, mas você comprou, né? Foi, mano, porque eu tava sem caixa. Eu, tava sem eu caixa nenhuma. Tipo. Nossa, mó dó. Mano, eu tô com. Eu juntei 210 caixas e mais umas 8. Da grande. E, cara, eu abri tipo três da grande e duas. Ou três da três no máximo da, da normal. E já peguei, mano. É porque eu, a raridade dela não é tão alta, né? Então é mais fácil, fica mais fácil. Que pois doideira, é, mano. mano. Mas foi e bom, né? então Ela é muito, né? forte, forte, ela é muito então. forte. É, então, isso que eu quero saber também. Bom, agora a missão é tentar colocar ela no nível 9 aí. Pra ver se a gente vai com ela aí na, na treta e vai dar bom. Vamos lá, então. Vamos tentar pegar aqui o máximo de. De, de pontos dela, como eu não tenho ponto de nenhum pra ganhar, todas as caixas que eu abri vai vir dela, então isso é muito bom também. Eu vou conseguir juntar rapidamente aí a quantidade de pontos para poder botar ela no nível 9, que é o nível máximo antes da Star Power, né? Já pessoa Ganha até Star Power no negócio, mano? Que isso? Ó, todos que eu tô abrindo aqui já, já veio. Deixa eu até ver onde eu consigo colocar ela. Só com caixa grande? Vamos ver até onde eu ponho ela com caixa grande. Ouro pra mim não é problema, eu tenho 40 mil, ó. Coloquei ela no nível 5. Só com a caixa grande Agora eu abrindo as caixas menor Eu consigo chegar quase que certeza Até, até essa quantidade que precisa Vamos ver ali se a gente consegue Tamo abrindo aqui as caixetas Cara, que doideira, me impressionei, mano Foi muito rápido, o Cruzinho Pois é, Felo. é muito ouro é, é, nossa, eu vou ganhar muito ouro Verdade, tem 200 caixas, mano Caraca, é verdade, mano Pode crer Mano, tem muito ouro Precisa dar um jeito aí de colocar algumas coisas pra gastar ouro, né, mano Sei, velho Tá embaçado, né? O jogo vai atualizar, vai ver muita cor boa. Vai, mas vai, que... vai, ter, vai ter novidades aí pro futuro aí. Fiquem ligados, inclusive. É, você já testou a rosa, mano? Já, velho. E muito aí, o que, que você boa, achou? Sério. Eu fui jogar o, show, o showdown, só tinha ela. Eu fui jogar só tinha ela? É. Só, velho, só. Só tem rosa. Você é louco, mano. Ah, vai ser é engraçado, roupa, então. Joga ela depois, se você ver. Eu vou jogar uma pra ver qual que é. Bom, acho que hoje a gente bate 10k, então. Porque, mano, falta 70 tro... Acho que 71 troféus. Não, 61 troféus. E com certeza aqui com ela a gente ganha facilmente, né? Tipo, nem precisa se preocupar. Imagina, pegar rapidão. Ontem a gente tentou aí ao vivo. Quem não sabe, nós estamos ao vivo no Facebook nesse momento, inclusive. Então, o link tá aqui embaixo na descrição pra vocês aí que não conhecem o canal do Facebook aqui do... Do canal Bruno Clash, estamos ao vivo agora E todas as lives que a gente faz aí Pelo menos na maioria a gente dá aí, ó Gift cards, mano, então Fiquem ligados, mano, fiquem ligados Deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar é, as, os powers aí Pra ela poder subir ela pro máximo O ruim é que as caixinhas pequenas vem de, vem pouquinho, né Em cada uma Sim, velho Podia ser mais, mano. vai ela... Eu acho que ela vai lá pro level 8 Já, hein oh, Seria bom, né Vamos ver como vai ser. Será que aparece Star Power se eu comprar? Eu comprei ela. Eu peguei ela. Será que aparece Star Power? Não, né? Só se tu botar no level 9. Aí aparece. Ah, é? Entendeu? Ah, é. então vamos tentar botar no level 9 aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estilo corta giro total. Até que 100 tu pega já, hein? Acho que até 100. Tu... Até 100 já pega? Já. Sim, aí aí sem, caixa, sem, caixa, sem, sem caixa é uma Star Power garantida Ah, é? Você acha que é? Sim, sim. Pelas estatísticas do azarado aí, a gente consegue... Ô, oh, por que azarado, azarado? É porque, mano, eu, tenho, eu tinha muito azar, sabe? Não, tinha. Você tinha muito aí, azar? É, agora eu não tô com muito azar não, porque... <risos> não, sabe. Eu agora ajudou, mostrando. né? Agora ajudou, né? Tá com agora sorte. Ajudou. Então é sortudo agora. É, eu sou sortudo. <risos> Bom, vamos ver aqui, ó. Eu vou, eu vou tentar ver qual que a gente tá agora. Vamos ver aqui qual que a gente tá agora. Deixa eu ver, olha aí, olha aí. ó, abriu, nossa, abri 70 só, mano, vamos ver como é que a gente tá, já tá no nível 8, mano, já tá já? no nível 8, já, e ainda falta 138, mano, acho que é mais ou, ou menos é aquilo da... que você falou sim, hum, sim. Vamos ver, vamos ver se vai dar certo isso aqui, hein, rapaziada, quero só ver como vai ser isso aqui, eu quero jogar uma vez com a, com a Rosa também, vamos ver como vai ser, então, só vamos, só vamos Duas horas depois. Então é isso, galera. Conseguimos pegar a quantidade máxima aí de powerpoints. Vamos botar ela aqui pro nível 9, que é o nível anterior ao poder estrela, ó lá. Nível 9 já. E agora o poder estrela dela é aquele poder que a gente falou, né? Que ó, ela recupera 300 de saúde por segundo nos arbustos. É o poder estrela. Então ela fica mais forte aí pra recuperar a sua, pró sua própria vida nos arbustos. E agora, é claro, vai ter que ter a jogatina, né? Ô, Crow, você quer jogar comigo ou eu jogo sozinho? Bora, bora, bora Bora um showdownzinho duplo, nós dois Porra, uhum. se desse pra ir os dois com a, com a Rosa Ia ser lindo, né, mano Ah, mano, seria muito bom Seria muito top Bom, qual conta que você ah. vai entrar aí? Fala aí Tô, na, tô entrando na primária. Boa, beleza Então, vamos lá, vamos testar aí a Rosinha Quero só ver O Crowzinho falou que tá todo mundo usando ela, né Vamos ver como vai ser Bom, sobrou 67 caixas pra vocês aí. Ó, abri que nem louco. Sobrou 67 caixas ainda. Vamos que... Vamos. Nossa, olha lá. Rosa, rosa. Eita, rosa 1 contra rosa 9. <risos> Qual que é bom com a rosa? É... Imagina pouco, mano. Você não morre nunca. Vamos lá, então. Partiu pra partida. Vamos que... Vamos que o negócio vai ser top. Vamos lá. Rosinha e o crowzinho foi de Eugênio, né? Falou que vai puxar Puxa vários, vários caras pra matar aqui. Puxar Vamos lá já peguei aqui essa aí vai ela vai ser melhor que o Bum, hein? no mato é então o matão dela vai ser absurdo já tá quase lá boa vou pegar a caixa ali ó. vou deixar pegar aí boa que eu vou... pegamos quase de um boa se puxar meu amigo é um abraço total boa pegou ali Aqui embaixo tem dois quase morrendo. Nossa, 7 PowerPoint. Todo mundo tá com a rosa hoje, né, mano? Tá Ixi, já tá com 7, mano. Cuidado. Nossa. Ai, quase. Tava só esperando aqui vai qual que era. Isso é raro perder um pulso desse aqui. É. Ó, tomei um pouquinho, deixa eu me curar. Ah, não tô na. É, eu tô viajando, tô achando que eu tô com o power... com... Com PowerPoint, com o Star Power dela, que eu ia curar mais na.. <risos> Sem querer, mano. Ai, caraca, faltou um pouquinho Mata, mata, mata Não dá, né? Mata aí, isso, Macei. boa Nossa, agora, agora ferrou, hein ah, agora, agora a gente é? tá com seis, hein Cadê o Daryl? Foi pra esquerda aqui, ó Acho que tá aqui nesse mato Tá Nossa, Macei. mano Ela vai nascer, a outra, né? Nasceu, nasceu, nasceu Vaza, vaza, vaza Apesar que ela tá com um agora, né? Ó, agora treta, treta deles, ó Treta Ruxa, ruxa, ruxa, Vai, Bruno. Aí, vou ruxar com tudo, Olha isso, mano, ah, absurdo, absurdo. Absurdo, mano. Caraca, mano, quando joga o, o super, mano. Meu amigo, vai nele que é treta. Ah, ele caiu do meu lado. <risos> ele caiu em cima de mim, mano. Cê é louco. 14. Cara, absurdo, mano, absurdo, mano. Que doideira, Sim. que doideira. Vamos mais uma, então? Só pra pegar a classe 2 ali, né? Vamos, vamos, vamos. Partiu, partiu. Caraca, <risos> mano. Absurdo o dano que ela dá, mano. Caramba. Eu só botei meu capacete e fui pra treta, ô Cruzinho. <risos> ó, eu vou descer você essa... pega ali, ó. Nossa. Nossa, aí tá bom. Essa hein. tá puxando, hein, galera. Nossa, essa tá boa, hein. Já pegamos quatro aqui, ó. Cê é louco. Vai, já tá como? Agora vai rolar os puxão, hein. Tô ligado que vai rolar os puxão, hein. Tá foda. <risos> Aqui embaixo tem um pouco. Nossa, meu tá travando. Espera aí um pouquinho. Tá, parei Voltou. aqui, parei aqui. Tem uma Shelly Voltou. ali. Shelly aqui, já vai? Vem. Vem, treta, Shelly. Tá já vai, só vai. Já foi, já foi, já foi. Ó, ó. Nossa, ah. se pega, irmão. Já tava preparado aqui pra descer a, a, o box. Eu ia dar box na cara, que nem fala no, no nome dela lá. Só nos blocos na cara. Ih, vai nascer a Shelly. Cuidado, hein. Ela tá muito boa, mano. É porque eu vacilo. Ó, oh, a, né? a Shelly, a Shelly, a Shelly. A Rosa. Cuidado com a Shelly, cuidado com a Shelly. Boa. Ah, moleque. Oh, o alcance dela é muito bom, mano. O alcance dela é alto, né? Uh -huh, já foi. Aí, vai, é isso. Vai, eu, Só, vai, nos tenho... Só nos puxão. Só nos puxão. Cuidado! Eita. Vai okay. dar merda, vai dar merda. Ai, deu merda, deu merda. Segura aí. Vai, mata, okay. mata, mata, mata. Boa, Ai, boa, mano. Caraca, mano. Jogou demais, mano. Demais. Muito bom, mano. Muito bom. Conseguimos muito aí. Bom. Foi top demais. Valeu, Crowzinho. Ó. Valeu. Isso é só o começo, né? Hoje nós prometemos aí ele bater 10 mil troféus na conta do canal. Na conta aqui do canal Bruno Clash, ó. Tem 9955, Cro. Crow. Falta 45 troféus. Acho que é rapidinho pra bater, né, mano? Nós pega agora. Ah, certeza. Ó, vou fazer o seguinte: eu vou editar esse vídeo agora, vou postar agora. E se você vê aí no canal, assim que sair no canal, já vem pra cá porque eu vou continuar jogando com ela. Então, viu esse vídeo? Já vem pro Facebook, o link tá aqui embaixo na descrição. Vem pra cá, que tá eu e o Crozinho jogando aqui ao vivo. Na live. Ainda tem mais uma hora e duas horas e meia de live. Então só vem, mano. Só vem que até as. 13 e 30 nós estamos jogando aqui, beleza? Então, valeu, Crouzinho. Valeu, Azarada. Valeu, mano. Só é bem. nóis, molecada. Tamo junto. É, valeu. É nóis. Um abraço. Tem gift card? Tem. Tamo junto. Valeu. Valeu.